Viva amigas, vamos lá fazer a junção, ali já está feita, mas aqui vamos fazer, passamos esta ponta aqui por cima, por cima deste, que está aqui, puxamos, agora aqui vai entrar de cima para baixo, pronto, estão a ver, de cima para baixo, agora temos que vir aqui acima, pelo meio, não, não estamos a fazer metida nenhuma, agora é que vamos fazer metida aqui, entrou, passou para pasta destes dois, já está. Fecha e está o circuito perfeito das correntinhas. Deste lado é só cortar e depois com fogo colar, para ficar invisível. Vou agora mostrar como é que eu fiz o início, porque há muitas maneiras de fazer início. Reparem, eu faço assim e depois começo logo a fazer as correntinhas. Quando chegamos ao fim das correntinhas, tiramos esta ponta superior das correntinhas e tiramos também a ponta inicial aqui do início para ficar como estava.